Caros estudantes do Instituto Politécnico da Guarda, caros professores, caros funcionários, caras famílias dos nossos estudantes na região da Guarda, de norte a sul de Portugal e ilhas, e no estrangeiro, particularmente nos países de língua portuguesa. Hoje, dia 3 de dezembro, comemoramos o dia do IPG, sob o impulso de uma nova vida nesta instituição. Embora, infelizmente, sem o podermos fazer numa cerimónia que junte, no mesmo auditório, boa parte de nós. As medidas excepcionais que Portugal atualmente tem em vigor para prevenir e combater a segunda vaga da pandemia da Covid-19, a tanto nos obrigam. No entanto, e porque estas quatro décadas de percurso académico e científico da nossa instituição têm para nós um significado muito especial, iremos celebrar este 40º aniversário ao longo de 2021, à medida que a melhoria da situação sanitária do país assim nos permita. Entre as cerimónias que vão ficar a aguardar melhor ocasião, fica a da homenagem aos funcionários e professores que se aposentaram no último ano, os quais aproveito para saudar Vivamente neste momento. E fica também a aguardar a cerimónia de entrega dos Prémios IPG Santander, um reconhecimento aos docentes que concluíram o doutoramento em 2020, assim como aos melhores alunos. A Bolsa Doutora João Lopes, entregue pelo Clube Escapo Livre, ao é melhor aluno do curso de Comunicação e Relações Públicas, a do Ensino Magazine, ao é melhor aluno de Comunicação e Multimédia e a do Polis Fitness Club, atribuída ao melhor aluno de desporto, prémios, no entanto, que serão depositados nas respectivas contas. Hoje, o que é importante é a sublinhar que o IPG se reencontrou com a sua história e com a dinâmica de crescimento da qual, lamentavelmente, se tinha afastado nos últimos anos. Neste ano de 2020, o IPG tornou-se num dos estabelecimentos de ensino superior do país com maior inovação educativa. A nova licenciatura em Biotecnologia Medicinal tornou-se na primeira oferta formativa nesta área, na região centro, e a segunda a nível nacional. O IPG reforçou também a sua oferta nas áreas de tecnologia em resposta à falta de técnicos especializados em diversas áreas, nomeadamente na indústria automóvel. A Licenciatura em Mecânica e Informática Industrial é pioneira em Portugal por juntar as áreas científicas da mecânica e da informática. Foi ainda aprovada a Licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde. Esta aposta foi reforçada com a abertura de cinco novos CETESP construção civil e obras públicas, manutenção industrial e eletromecatrónica, riscos e proteção civil, treino desportivo e manutenção e reparação automóvel. Foi esta a forma como, com a atual Presidência, se pôs fim a 11 anos de estagnação da oferta de ensino do IPG, que desde 2009 não teve qualquer nova licenciatura em funcionamento estamos a adequar o ensino e a investigação às necessidades das empresas da nossa região, de Portugal e dos países com que temos parcerias. O Instituto Politécnico da Guarda conta, no presente ano letivo, com um acréscimo de 51% de estudantes de mestrado. Depois de, em 2019-2020, termos registrado um notável acréscimo de alunos em todas as fases, Contamos nesta altura com o um aumento de 42% de estudantes inscritos nas novas licenciaturas face a igual período do ano passado. Estamos a registrar este crescimento mantendo as escolas do Instituto Politécnico na guarda e em ceia como espaços seguros em termos de saúde. Não temos, até hoje, evidências de quaisquer contágios COVID-19 nas nossas salas de aula ou nos nossos laboratórios. Ao mesmo tempo, temos apoiado os estudantes com maiores fragilidades económicas. Como eu disse no início das aulas em setembro passado, é a nossa prioridade garantir a equidade de oportunidades a todos os estudantes. A qualidade do ensino que cada aluno recebe, não pode ser comprometida. Nós, no IPG, não deixamos ninguém para trás. Termino dirigindo-me à comunidade da região da Guarda, a qual tem no IPG a sua referência de ensino superior no seu território. O Instituto Politécnico da Guarda está a reforçar redes de parcerias com empresas e organizações da região, e com Centros de Investigação de Prestígio, nacionais e internacionais. Esse empenho, esse dinamismo, esse envolvimento com o tecido produtivo e social da região é duplamente positivo. Dá relevância e pertinência à investigação científica que está a ser feita no IPG e reforça o IPG como motor de desenvolvimento regional. Em resumo... Ao dobrar os seus 40 anos, o IPG entrou numa nova fase. A fase de contratar professores, a fase de aumentar o número de alunos, a fase de diversificação da oferta formativa, a fase de fazer crescer os projetos de investigação. Estou certo que no IPG ninguém vai querer andar para trás. A hora é de crescer e de aumentar a produção científica e a interação com os tecidos económico, social e cultural. Viva o IPG!